Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo do Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu estou fazendo mais esse vídeo é, Que eu quero falar a respeito de produtos é, Tanto no Hotmart, quanto na Monetize ou na Eduzz né? E saiba também que não, existe, não existem somente essas plataformas Existem outras plataformas de produtos, produtos físicos, produtos é, digitais né, como por exemplo a ActionPay ou é, a PerfectPay que também é uma nova plataforma onde tem muitos produtos físicos, tá? mas o que eu quero te falar aqui é a respeito é, de quantos produtos você deve divulgar né, De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 plataforma, como Hotmart, Monetize, Eduz, é, Lomadi, né? você vai ficar encantado com a quantidade de produtos que tem pra, pra ser oferecido, para ser oferecidos ou para serem divulgados. Né? É, mas eu digo a você que é, primeiramente escolha o seu nicho, né? a primeira coisa que você tem que saber é escolher um nicho, é, qual nicho que você quer, quer trabalhar, se é um nicho de saúde, se é um nicho de é, empreendedorismo, né? nicho de relacionamentos, é, então é muito importante você escolher seu nicho e depois é, escolher dentro de uma dessas plataformas né, apenas um ou dois produtos tá sendo o primeiro produto de um ticket mais baixo até 100 reais e o segundo produto que seja um ticket já um pouco mais alto de 150 até 210 né porque isso faz parte de uma estratégia onde você vai começar a oferecer um primeiro produto né e depois você entra com o segundo produto e foque somente neste nicho com esses dois produtos né? até que estes produtos vendam ou que a sua estratégia dê certo porque também não adianta ficar pulando para vários produtos pois é, você só vai ter muito mais trabalho né? vai crescer muito o seu estresse e você vai acabar se perdendo no meio do processo né? é, Mais pra frente em outros vídeos eu ainda vou falar sobre processos e a automação Mas neste vídeo eu quero te falar apenas isso Foque apenas em um ou dois produtos daquele nicho Se for um produto, um produto de 100 reais que pague uma comissão de até 60 reais é excelente a dá para começar, né? Porque você vai focar apenas naquele produto, né? E você pode até mesmo se tomar, se tornar um especialista neste nicho de atuação, tá? Como eu disse anteriormente, fuja de saúde, relacionamento e empreendedorismo. Procure outros nichos que sejam menos concorridos. E tem vários outros nichos muito mais muito menos concorrido dos muito menos concorridos do que este, tá bom? Essa é a minha dica de hoje aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá? Vou deixar logo aqui abaixo, né, o link do curso dos cursos que eu recomendo a você, tá bom? Um grande abraço e até mais.